Bom, a música tá em si bemol, ok? Ela diz na cifra, se você procurar na internet, que ela usa um capotraste na primeira casa, ok? Então o formato seria de lá. Mas a gente vai utilizar aqui um si bemol, como a gente está sem capotraste, ok? Então o nosso solo aqui, a maioria dele é que vai sair na região da pentatônica menor, de sol, ok? Que é o um relativo de si bemol maior, certo? Timbre que eu estou utilizando aqui, simulação de amplificador, Rectifier tá sem sem muito drive o ganho dele ali está em 19 ok tá bem baixinho o ganho a ambiência é o que vai comandar aí né ó? ok então tá um HD Hall e tá também aqui um delay o delay está no tempo da música certo certo então basicamente a, a primeira parte do solo aí vou tocar junto e a gente pega na sequência aí com tablatura <música> Com a tablatura no vídeo aí fica bem facinho É bem simples, bora lá então ó. E ele volta a repetir de novo, né? Ok? E acaba aqui Certo? Essa é a primeira parte Tem esse outro pedacinho aqui agora, ó Um arranjo bem pequeno, né? Ok, aí a gente vai pegar os acordes. Né? Esse aqui eu acho que está dispersa a tabulatura, mas eu vou colocar a tabulatura assim mesmo. Eu sei que pode ter gente com dificuldades aí, ok? Então vai pegar aqui, ó, em cima da pentatônica, a gente pega uma notinha aqui que está antes da pentatônica, ok? Então vai ser aqui, ó. Foi. E volta. Ok? aí você entra para o refrão os acordes, né? Pausa rápida no vídeo, se não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, compartilha com os amigos, ativa o sininho para não perder as notificações aí, senão você não fica sabendo de nada novo que a gente tá fazendo. Tô fazendo um monte de vídeo aí, você nem assiste, beleza? Então, se tá gostando desse vídeo aí, comenta aí embaixo se você quer aprender também, beleza? Se não, faz parte do grupo do WhatsApp, participa com a gente lá, tá bacana, a gente conversa lá todo dia, a gente tira dúvidas, beleza? A gente interage bastante. Então é isso bora pro vídeo aí. Bom, depois a gente tem um outro riffzinho aí, pequenininho, né? Que ele fica repetindo várias vezes durante a música, tá? Se você tiver vários instrumentos, você pode ficar só no riff aí, tranquilamente, que não vai dar falta. Se tiver pouco instrumento, você vai ter que fazer a base também. Então basta dar uma olhadinha na cifra aí. Acho que a cifra é meio desnecessária, né? Já que a gente acha muito fácil aí na internet. Ok? Vou passar o essencial aqui pra você poder tocar essa música. Então, deixa gente pegar o outro riffzinho aqui. Aí vem agora, né? Já no refrão, ó. Esse riffzinho aqui, ó. Se você não tiver que fazer a guitarra base, fica só nisso. Fica nisso. É basicamente power chord ou um acorde completo se você quiser. Tá? Ele vai repetir isso aí várias vezes. Ok? Basicamente são esses riffs aí. Então vamos pegar agora esse, que é para você entender legalzinho, tá? Com tablatura aí, tá aí em cima, só acompanhar. Tá, primeiro ele vai bater o acorde... Aí entra. Depois ele vem no menor, que é o relativo do primeiro, né? faz de novo. Vem no Fá. Ok? E depois ele vai acompanhando os acordes aí, certo? Então basicamente é isso, a música é bem simples, tá? Eu não quero também estender muito o vídeo. Eu espero que tenha dado para você aprender aí, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.